Um pouco em pouco, vai explorando o mundo aqui. O aqui é isso aqui? Olha, é um isso Não tem como eu deixe cima, então eu tenho que voltar. Vamos voltar aqui. Ponto tô... leite. Bora aqui Agora descer tudo Descer não eu vou só mais aqui Porque eu já ganho a vida Eu morrer para vir besta, que... A gente só quero. Ir embora. Ah, eu tomei dano disso! Tá bom. Ah. esqueci acho é. é. é. que aqui fique aqui não vi não aqui eu não vi não aqui não então o caminho que eu sigo adiante é. vamos passar aqui ah. vou morrer. eu tenho que voltar esse caminho aqui, eu tenho que seguir aqui que saco, hein ah, ah não quero não, não Eu não, viu, obrigado caramba não. Gosto de chefes agora. Deixa passar um pouco mais, chef aí, pra Deixa eu voltar para aquela área, meu. Nossa. Os livros, eu que eu mexer normal. Esqueci isso na gravação. Obrigado, Agora assim, assim. Ferra, né, gente? Ah, cai, depois... é né? cair, depois desce. isso, o que puta, é mano rolo. Vem o que tem lá vamos ver o que tem lá e eu vou fechar Acho que Aí eu vou continuar, o que importa é não ter... Opa, cadê? O que importa não é tempo de live, guys O que importa é continuar sério Não, Boa, não, não tem problema, se fizer 10 minutos ou 2 horas 10 minutos vai dar pra um vídeo, se dá pra eu pegar várias vezes, Aqui volta aqui. É só seguir. Reto. Não, não é só seguir reto. Não tem um bicho aqui. Morreu, poxa, é. Aqui outro bicho. aí, é, ó, até pra matar dois. Não Aqui Chegou os bichinhos mais chatos da face da terra Tá, ah, descer aqui embaixo Bora aí Agora sim tem como vir pra cá O que tem aqui? Ixi, ixi, ixi, ixi Oi, que isso, oi, oi Que isso? Ah, canhão da néboa Eu tô no mar do Bob Esponja Eu tô no mar do Bob Já tá Mantém muita cidade, velho. Aí ah, é o dono do mapa até aqui tem, aqui não tem mapa. Né? É então é um lugar novo.